Eu perguntei ao senhor e ele disse que não havia qualquer tipo de problema. Ah, pode Oi. pode avançar até ali, não é? Sim, mas tenha cuidado, porque aquilo não está mesmo... Não está muito estável. Não está assim tão estável. Aproxime-se, mas não tanto. Ah, da ponta? Ah, sim, mais ou menos da ponta. E deixe, é, ali, é, ali, é ali para o parte de baixo que se deixa, é? Uh, depois você... Ah, é, vai-se por ali. Sempre, vai de lá embaixo à, à Marina. Está certo, depois vais para aquele lado. Você é tá. de onde já agora? Vila Nova de Mil Fontes. Eu sou de Vila Nova de Gaia. É <risos> um pouco mais acima. Está cá a passar férias? E chegamos aqui ao mirador da Ponta da Má Merenda. É onde estamos aqui agora neste momento. Estão a ver? Paisagem. É. O que é que acham? As vaquinhas, ainda não vimos nenhuma a rir, mas vamos lá ver se vimos estamos a ver. Olha para a paisagem magnífica. O que é que acham, é? é? bonito, não é? Aqui a entrada das embarcações. Oh, está muito engraçado. Tem um placar. O que é que diz aqui o placar? Mirador da ponte da Mar Marenda. Olha, Estão a ver? Aqui nos Açores a cantar vamos se de fazer encaminhada Eu não sei se dá para ir até lá aquela ponta vendo uma pessoa vamos perguntar a ela se dá para ir ou não vamos lá ver os animais já vamos ali acima, depois já conta o que é que aquilo é, é, produção eólica... Uhum. O continente fica para aquele lado, para aquele lado do continente, depois levantou o sol, são 9 da manhã... Que engraçado que temos aqui a paisagem... Estas arribas Vamos perguntar ali aquela pessoa Não se é uma semelhante, é não consigo ver Se dá para ir até ali àquele pontão Estão vendo, é meus amigos? Até ali Vamos já perguntar Quase lá a chegar deixamos de carro estenado ali em cima Estou para perguntar este transiúntico, temos aqui estes burros, esta rocha vulcânica. É Olá, ah, bom dia! Dá para ir até ali à ponta ou não? Eu sou tão novo como o senhor! Também não sabe? Eu coloquei senhor ele disse que não havia qualquer tipo de problema. Ah, podes pode avançar até ali, não é? Sim, mas tenha cuidado, porque aquilo não está mesmo... Tem, não está muito estável. Não está assim tão estável. Aproxime-se, mas não tanto. Ah, da ponta? Ah, sim, mais ou menos da ponta. E deixe, é ali para é a é parte de baixo que se deixa, é? Ah, uh, depois você, ah, vai -se por ir. sempre, vai além lá em baixo à, à Marina. Está certo, depois você faz para aquele lado. Você é tá. de onde já agora? Vila Nova de Mil Fontes. Eu sou de Vila Nova de Gaia. É <risos> um pouco mais acima. Está cá a passar férias? Estou, uma maninha, Comecei hoje. Deus muito é o, Ainda é o primeiro dia agora. Ah, Cheguei ontem à é noite e também estou aqui a descobrir. Eu estou cá a trabalhar. Está cá a trabalhar? Sim, trabalho, trabalho numa empresa marítima. Ah, Marítima? Há de barco ou não? Havia? Não, eu vim de avião. <risos> Mas a empresa é de cá e recebi a proposta e já estou cá. Ah, quase há quase dois meses. Há dois meses? E é para continuar, se calhar, não? É para continuar. Mas isto aqui é melhor, não é? Claro! Ah, não, não. Agora foi uma caminhada, caminhadazinha matinal, não é? Agora claro, na folga! É o que eu gosto de fazer! Pois, e faz bem também com esta paisagem. Tá, Mas isto aqui tem tá se é sempre a pé. Pois! É por isso que eu gosto de vir a fazer estas caminhadas. Eu já venho a caminhar desde lá de baixo! Isto, isto é ilha de carro, pelo que vejo, acho que demora e qualquer coisa dá para. Ok, é, para atravessas de um lado ou outro. Sim, se você for sempre pelo interior vai ter dar Angra e é melhor ir pelo pelo por fora do que pela via rápida. A via rápida é só uma via rápida aquilo. Pois não se vê nada, não né? é? Como, é como do continente. Não está bem. Vamos até ali acima, até o Baloiço. Tem um Baloiço ali? Ali tem. Ah, ah, é Mas ali a ah, tudo do é muito Bom, bonito. Pois sabe? é isso, vamos agora até ali, paramos agora aqui. Agora já já tem ali a rota, agora vamos fazendo aqui os vários pontos que vou ver o que é que havia aqui melhor para ver, não é? Mas... Agora nesta semaninha temos que ver. Bom, estou assim até já, obrigado.